quero-vos mostrar como é que vocês podem passar áudio da vossa DAW para dentro do programa que vocês estão a usar para streaming. Neste caso estou a usar o Reaper para passar para o OBS. Há um plugin no Reaper, vocês podem simplesmente procurar por ReaStream, vai-vos aparecer nesta lista, vocês carregam aqui e deixam o plugin a fazer Send áudio. Qualquer coisa que tenham na vossa doll podem deixar no vosso Master. Depois, no OBS, vocês, depois de criarem as vossas cenas, podem ter um Audio Input Capture e podem chamar Áudio da doll Vão uh, deixar Default, carrega como estou direito e tem filtros, ok? E os filtros que podem aplicar. São compressores, expanders, etc. VST2 Plugins. Isto vai funcionar no Windows. Ok? VST2 Plugins. E vai aparecer a listagem dos vossos plugins. E vocês aqui podem pôr o RIA Stream Standalone. Esta versão Standalone, já falei num dos vídeos. Procurem por RIA Plugs. Ok? Vocês vão procurar por RIA Plugs. Vou deixar o link aí em baixo no vídeo. E vão abrir o device. E este vai receber áudio aqui no send host, ok, e aqui vou deixar igualzinho como está, e agora se eu colocar, fazer um loop, e automaticamente vocês sem grandes trabalhos, têm o áudio a vir da vossa dó. funciona apenas para o Windows, relia plugs, fazem o send daqui para o OBS, espero que ajude, não se esqueçam, uh, Mapones no Twitch, Uh, dicas do Gerardo no YouTube, subscrevam, deem follow. Streams diários agora na quarentena. Espero que estejam todos bem e até a próxima. Obrigado.